Uma nova terapia que aumenta as chances de cura e diminui o tempo de tratamento aos pacientes com hepatite C crônica. O novo protocolo clínico e diretrizes terapêuticas entrou em vigor no Brasil em julho de 2015. Fiquei um tempo muito mal assim, de cabeça. Né? Como é que eu ia fazer para curar se não podia usar os remédios antigos? Aí apareceu esse tesouro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 Por acaso, me pediu marcadores, e eu fiz e deu na, na, nos marcadores hepatite C, uns 10 anos atrás. Aí fiquei sabendo, mas como eu tenho uma hemofilia B, eu não poderia é, fazer o tratamento antigo. Agora, mais recente, eu fui no médico e descobriu que já estava em estado de cirrose, no F4 e aí, por obra e graça, os remédios novos apareceram aqui no, no Brasil e comecei a tomar os remédios e no primeiro mês, quer dizer, quando eu comecei a tomar, eu fiz um, um exame de sangue que deu é, 58 mil e pouco de carga viral. Aí, no segundo mês, que são três meses de tratamento, no segundo mês tem que fazer outro exame de sangue antes de começar. Eu fiz o exame e foi para 12. Não 12 mil, 12, 12. Então o médico falou que praticamente zerado. Né? Então eu, eu fiquei assim, muito feliz, muito animado com isso. A alegria que foi quando nós conseguimos é, receber o remédio, Começar a usar e você ter uma resposta de uma coisa que te, te acompanha há mais de 50 anos, em um mês, é, é como um milagre. Consegui o primeiro tratamento em 2010. Aí iniciei o tratamento com Peg Interferon, a ribavirina, os, os dois medicamentos associados. Né? E foi devastador o tratamento. Na 12 semana eu consegui é, constatar que estava negativado. Né? Entretanto, fisicamente eu estava acabado. Alguns meses depois, que era segundo de acordo com o protocolo,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 e espero que eu tenha vencido a, do, a doença, né, De eliminado definitivamente o vírus do meu corpo. Os tratamentos anteriores durante um ano não fez efeito nenhum em mim. Eram três medicações para fazer o efeito e não deu certo. Tivemos que esperar o Ministério da Saúde e autorizar novas medicações. Eu já não acreditava mais que houvesse uma possibilidade de cura. Quando eu vi que eu estava tomando uma medicação, que não estava me dando mais aquela reação, você entendeu? Aí eu coloquei a minha esperança. Quando eu tive o resultado de que, 16 anos, filho, eu esperei para ter um resultado de que não havia o vírus da hepatite C em mim, ninguém pode dizer o que eu senti. 16 anos e consegui, né? Muito bom. Comecei com a primeira medicação, mas a primeira medicação foi bombástica, porque eu não aguentei. Esse novo tratamento para mim foi assim, eu posso lhe dizer que, para mim, é, nasceu assim, uma nova aurora uma, no uma nova aurora de saúde foi assim incrível não tive nenhum nenhum mesmo, posso dizer a vocês é, efeitos colaterais nenhuma dor de cabeça foi incrível eu que passei por um momento tão difícil então eu posso também confirmar que cantarei o aleluia dos curados que essa, mim, é essa para mim a grande alegria é a grande alegria Eu descobri que ia ter os novos medicamentos né aí eu optei por, por por até por esperar a busca mais efetiva do tratamento aguardando a chegada dos novos justamente porque o índice de cura é maior, muito superior. durante todo o tratamento que foi 12 semanas né, eu não tive nenhum efeito colateral não, não senti nada, nem nem sintoma de em função do medicamento. Né. Não tive nenhum dia de atestado médico por exemplo para El para ausência de trabalho, trabalhei todos os dias normal. Durante o tratamento a gente leva em consideração, a gente se conscientiza de que tem que buscar a saúde sempre, né? 94, 95 é, foi uma dor muito grande para a minha família. Quando eu contraí a doença, mesmo fulminante, era 20 dias em casa e 20 dias numa unidade hospitalar. Quando era com três meses, eu tinha uma crise que eu tinha barriga muito grande, chamava-se I-City, que é a barriga d'água, né? Porque aquela água infectada, você tirava 10 litros, 9 litros, ficava fininho, mas depois ela voltava. Então, e hoje você tá vendo aqui como é que eu estou, porque Deus teve um projeto na minha vida e tem até hoje, que são 20 anos de transplante, completando agora dia 1 de outubro. Vamos ter calma, que um dia, quando pensou que não, com três meses, a notícia, lá, em todas as televisões do Brasil, em todas as emissoras, o governo federal vai o antiviral, rapaz, eu me doideio. Foram 12 semanas e 90 dias. Sete horas da manhã, dois comprimidos. Infalível. Cheguei em São Paulo, fiz um PCR com 19 doses. Zerado, zerado, não detectava o vírus. A médica foi nessa hora que a doutora Margarete disse, isso eu nunca pensei na minha vida que aparecesse um antiviral, porque tu tinha indicação daqui a três anos, o um retransplante. Eu tava preparado com o retransplante já. Não sei se ia aguentar com 64 anos hoje. Eu tenho uma palavra simples para dizer, gratidão, gratidão por, vou falar, vou falar, vou falar, gratidão por Deus me dá o privilégio de ter três netos, como esse aqui, vem cá meu filho, vem cá, vem, vem cá, vou. gratidão por ter três netos, como esse aqui, um que é o Samuel, que tem dez anos, Eu tenho que agradecer de joelho, todo dia, ao SUS. Vivo numa cidade que eu amo. Hoje, Deus está em festa, por esse momento que você me, me proporcionaram aqui dentro da minha casa. Hepatite tem cura. Então, o principal é você saber que a vida é melhor que tudo e não desistir. O Brasil assegura a toda a população o diagnóstico, testagem e tratamento para as hepatites virais por meio do Sistema Único de Saúde.